E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho E dessa vez galera, eu tô aqui pra trazer um vídeo que eu espero que eu possa ajudar muitos de vocês aqui hoje Do que se trata o vídeo de hoje galera? Bom, eu convidei um cara que é o wolf San, o Caio, que tá começando um canal agora E tá precisando de algumas dicas, alguma ajuda pra se dar bem aí no Clash Royale se você quiser dar uma chance para o canal dele, ele está começando agora. O link vai estar tá na descrição para você se inscrever e dar uma força lá, ok? Mas enfim, qual é o propósito do vídeo de hoje? Galera, o propósito é identificar as possíveis falhas que o Wolf está tendo aí para poder, quem sabe, ajudar ele. Eu não sou profissional... Mas eu vou tentar ajudar ele com a experiência que eu tenho desde o início né, do, do Clash Royale. Eu já estou jogando e eu acho que eu tenho uma experiência, uma bagagem para trazer umas dicas interessantes para o Wolf. E o Wolf, dá um alô aí para a galera. Fala aí o que você quiser aí. E aí, galera. Beleza? Então, bora aqui, né? Vamos receber umas dicas. Vamos ver como é que vai ser, né? Espero que receba umas dicas boas. né Vamos ver como vamos chegar a um lendária aqui. Vamos ver. Seja o que Deus quiser. Bom, a ideia foi do próprio Wolf pra trazer esse vídeo aqui, tá? Então, nada mais justo do que convidar ele para participar do primeiro episódio. Se vocês deixarem muito gostei, eu vou trazer mais vídeos pra, tem, quem sabe, ajudar vocês aí, beleza? Então vamos lá, o Wolf, ele tá aqui no, deixa eu ver, no nível 5. Ele, esse é o deck que ele tá usando aí com bruxas, goblins, é, bebê dragão. Goblins, Lanceiros, Bárbaros, é, Ordem de Servos, Ordem de Servos não, Exército de Esqueletos, Servos e Corredor. Bom, cara, acho que a primeira dica que a gente pode falar pra você aí é que na construção do próprio deck, você tem que definir é, o que você quer pra, pra, pro seu gameplay. Se você quer alguma coisa mais ofensiva, esse deck seu pode até ser interessante. Outra coisa, dependendo da arena que você tá... Vai ter uma diferença do deck que você vai usar, cada arena vai ser um, uma grande, uma grande é, diferença entre uma arena e outra. Então eu recomendo você assistir aquele vídeo que eu lancei recentemente, como criar um seu deck que vai te dar umas dicas boas, cara. Por que, que você escolheu esse deck aí? Fala aí. Então, eu gosto sou muito ofensivo, eu não gosto de ficar defendendo, eu sou péssimo em defender. Ou seja, melhor defesa é o ataque. Então o que eu fiz aqui. O que eu achei que tava certo? Eu falei, então bora fazer um deck razoavelmente barato, de Elixir, 3.6, e que seja muito ofensivo. Ou seja, eu tenho o. Bastante dano em arco com o bebê dragão e as bruxas. E tenho um corredor com aquele push mais forte. Então, na, na minha mente assim, pra mim tá um deck bom também bem com, a, com alguns. Ganhei umas, umas e outras, mas com os deck com dificuldade. Por exemplo, colocar um. Uma Tesla. E tem mais de defesa Aí eu já sofro mais um pouco Então não tá legal Eu não tô legal, não tô muito satisfeito com esse deck Mas eu não sei muito o que fazer Não consigo me encaixar com meu deck Beleza, beleza Vamos lá então você tem aqui, cara, algumas cartas Que só vão ser interessantes em algumas arenas Por exemplo aqui, o Exército de Esqueleto É uma carta que você só vai utilizar Nas primeiras arenas Talvez seja mais interessante você até substituir ele Mas vai depender também Do que você está enfrentando Lá na sua arena, que no caso você está em qual arena agora? Está com... 1.500, cinco, 1400, quase 1.500 troféus, né? Ok Está na arena 5 Isso, arena 5, beleza Acho que... Pra começar a pegar um gameplay, pra começar a pegar umas dicas legais, eu acho que cabe uma batalha entre eu e ele, só pra gente passar as dicas, não necessariamente pra ganhar ou perder a batalha, beleza? Até porque eu vou ser nível 9 e ele nível 5, ainda vai dar uma, uma diferença muito grande, beleza? Vamos lá, vamos uma batalha pra gente Bora lá, bora lá, vamos lá. Então vamos lá, só aceitar aí. Beleza, aceitei já. E aí eu vou te falando. Eu quero que você comece jogando o seu principal combo. Porque lembrando daquele vídeo que eu ensinei como criar o deck, o seu deck tem que ter combo. O que é o combo? É, um, é você usar várias cartas pra você fazer um ataque interessante. E eu quero aí que você comece. Com um combo interessante aí que você tem no seu deck Pra eu ver como é que eu faço pra poder contra-atacar Se você tá usando o combo da maneira correta, na ordem certa Porque dependendo das cartas, uma tem que vir na frente da outra e por aí vai Ok, então Meu combo, com... normalmente eu começo com um gigante Mas como não vi com um gigante, eu começo com um bebê dragão uhum. A bruxa E logo em seguida eu solto os... Beleza, o problema desse seu combo aqui, cara é que com uma, bo uma bola de fogo, por exemplo, ele já tá eliminado, né? Outra coisa... Exatamente, é um problema que eu sou bastante. Outra coisa... Ainda você não deve estar tá enfrentando muitas cartas lendárias, mas na medida que você for é, começando a enfrentar essas cartas lendárias, você vai sentir muita dificuldade, porque você tem que conhecer as cartas dos seus adversários também. Por exemplo, você já conhece todas as lendárias? Já jogou com todas... Alguma vez com, com outra, contra elas já já contra não mas já vi vídeos claramente já vi todas já mas todas as todas Ó, você notou aí que eu combati vi, joguei contra aí não. que eu combati os seus bárbaros com um goblin jogando ele no meio né exatamente quebrou minha meus meus por que que eu, ali? por que que quebrou eu jogo de... os bárbaros aí no meio Exatamente para chamar a atenção. Por que eu jogo os goblins no meio, né? Para chamar a atenção dos seus bárbaros. Então, ao invés de fazer uma linha reta até a minha torre, eles vão parar, vão voltar lá para o meio, eles vão chamar a atenção das duas torres da arqueira, e aí, além de receber mais dano, eles ficam mais lentos. E aí é onde acaba com os seus bárbaros. Uma alternativa interessante é você sempre ter mesclado aí tropas. Tropas aéreas e terrestres. Oh, você combateu bem, o meu mineiro. Os goblins são uma alternativa muito interessante. O seu deck para uma Arena 5 tá interessante, mas eu acho que alguns decks para Arena 5 sejam mais interessantes do que esse. Por exemplo, o deck que eu mostrei no vídeo o melhor deck de Arena 5. Eu gosto de, principalmente na Arena 5, usar alguma construção defensiva porque a gente enfrenta muito essas essas cartas que são vulneráveis a construções defensivas por exemplo a própria bruxa é, é muito vulnerável o bebê dragão é extremamente vulnerável contra a Tesla e por aí vai então, acho que seria interessante a gente fazer umas alterações no seu deck e colocar alguma coisa para defender aí, tipo uma Tesla ou um canhão. A questão é, tem que ter um nível mínimo, né? Tem que ter um nível razoável. Se você não tem uma carta em um determinado nível, não vai valer a pena você usar ela. Então, vai depender bastante do seu próprio deck. Qual, qual, qual o nível aí das suas tropas, das suas cartas defensivas, aí, o canhão, da sua Tesla e aí etc? Eu tenho um canhão, nível 6... Eu tenho uma XB, essa no tá nível 1, no caso não boa. Deixa eu ver, eu tenho uma fornalha que tá. Vai colocar até nível 3 ela. Bora ver. Uhum. Eu tenho um, a Torre de Bombas, nível 3, vai colocar até nível 4. Não, é, então vamos fosse... lá. A Torre de Bombas, ela pode até ser uma alternativa interessante agora, mas ela não vai ser no futuro. Então vamos deixá-la de lado. O Canhão ou a Tesla seriam interessantes agora. Qual que é o, o nível da sua Tesla? Nível 5. E o seu canhão nível 6, né? Exato. Então vamos colocar esse canhão nível 6 aí no lugar, deixa eu ver. No lugar dessa exército de esqueletos. Vamos okay. colocar ele no lugar do exército de esqueletos. Feito. E vamos tirar esse bebê dragão e colocar... Quer dizer, vamos fazer diferente. Vamos tirar esses bárbaros que você tem aí e vamos colocar um gigante, cara. Qual que é o nível do seu gigante? Ele é nível 3, pelo menos? Nível 3, nível 3. Ah, excelente, cara, excelente. Deixa eu ver o que mais que a gente pode alterar aí pra fazer um combo interessante. Que, cara, eu particularmente, eu quando eu criei minha conta secundária, eu cheguei no nível 6 aí com mais de 2 mil troféus invicto, sem perder nenhuma batalha. Aí sim, hein? Usando mais ou menos esse combo de gigante com, com bruxa. É, pode até deixar o bebê dragão. Então, atualmente você mudou aí. Você tá com o, o gigante, tá com, com o. canhão? O canhão tirou, tirou os bárbaros e tirou o exército esqueletos, né? Exato. Isso tá isso com mesmo. os dois goblins. Uhum. E tá com, qual o custo médio ficou seu deck agora? 3.5, ficou bem mais barato. Ok. Ah, dá pra gente baratear isso ainda mais, cara, para fazer mais interessante. A gente dá pra gente tirar esse corredor e fazer algo que seja mais compatível com o combo que a gente tá querendo no nosso deck. Você não tem aqui, eu tô notando agora, um feitiço no seu deck, cara. Não que tem. é uma coisa assim que eu sempre prezo por todos os decks, cara. Que é ter alguma coisa pra você defender uma horda de servos. O que, que você tem de feitiço aí? Eu tenho, no caso, um veneno nível 2 e um zap nível 6. Caso choque. E suas flechas estão que nível? As flechas estão, deixa eu dar uma olhada, as flechas estão nível 6. Bola de fogo está que nível? De fogo, nível 3. Então, eu acho que esse veneno de nível 2, que é uma carta épica de nível 2, eu acho que está sendo a alternativa mais interessante. O grande problema é que ela vai ficar cara o deck, né? A gente vai ter que tirar aí. É, na verdade, se a gente tirar o corredor, vai ficar mais ou menos e elas isso. por elas, né? É, Só exato. que vai ficar um deck com mais sinergia, um deck mais redondo, um deck que vai. Vai é, trabalhar de uma maneira mais interessante. Talvez. Deixa eu só co conferir aqui. Você tem os servos do seu, do seu deck. Excelente. Era exatamente isso que eu ia conferir se você tinha. Você tem os servos do seu deck, você tá com os dois goblins, não tá? Exato. Você tem espíritos de fogo, não, né? Espírito de fogo eu não tenho. Seria uma Não tenho, tenho, tenho sim. Tem? Tenho espírito de fogo, tenho. Qual o Acho... nível? Nível 6 Então vamos tirar esses Goblins Lanceiros e vamos colocar esse Espírito de Fogo Pra ter uma segunda alternativa na hora de combater Servos, na hora de combater qualquer tropa pequena Aquelas tropas, por exemplo, Ordem de Servos, os próprios Servos, Goblin, Goblin Lanceiro Só que Espírito de Fogo tem que saber usar, cara E o que, que eu falo? Você vai trocar de deck agora, né? Ah, mas eu não gostei do deck, o deck não tá funcionando Joga pelo menos 10 partidas com esse deck que a gente tá montando agora para você ter o, o feeling do deck. para ver como que funciona. Vamos mais uma batalha aí. Então bora lá. Como é que vai funcionar o combo desse deck, cara? Você vai juntar a Elixir. Vai tentar trabalhar no contra-ataque. Que, é, que seria o contra-ataque. Espera o seu oponente fazer a primeira jogada. para depois você usar o seu contra-ataque. para poder fazer um, um ataque, né? J usando aquelas tropas que você usou no contra-ataque. Então fica do, mais forte ainda o seu contra-ataque. Ok. Então se, se então, você não sai com sai um gigante, com na, gigante mão... na mão.. Não tem problema, porque o seu combo sempre vai depender do gigante recuado, né? O que é um gigante recuado? É um gigante que sai aqui, mais ou menos, atrás da sua torre principal. onde tá saindo esses meus espíritos de fogo aqui, ó. Você vai escolher um dos lados, vai colocar o seu gigante e vai fazer esse primeiro combo. você Se não, não vir o gigante na mão, mas ele tá por perto, né? Ele é a próxima carta que vai sair pra você. Você pode jogar, por exemplo, digamos que esse meu mago de gelo seja a sua bruxa. Você joga a bruxa. Beleza, enquanto vai carregando o Elixir de novo, você vai, por exemplo, digamos que o meu mineiro é um gigante Você vem e coloca o gigante aqui, ó, pum, na frente da bruxa E vai ficar mais ou menos elas por elas, entendeu? Beleza, então, entendi no caso então aqui lá as minhas cartas aí e vai, e vai, e vai e vamos ver o que você tem na mão aí Bora lá No caso aqui eu já errei, eu já errei porque eu não joguei no cantinho, né, porque ele chamou a atenção, né é, o, o, a questão de jogar no canto, o que que é? Você ganha tempo pra ganhar mais elixir e fazer um combo ainda mais forte, entendeu? Isso, exatamente, esse é o combo, cara. O seu bebê dragão, você não vai usar ele normalmente pra atacar, você vai usar ele pra... E por trás. É, trás. Controlar uhum. a partida, Exato. entendeu? Controlar, matar a goblin, matar a mago, matar alguma outra tropa que esteja ali é, importunando vocês, digamos assim. Você vai usar ele mais ou menos pra isso. Você tá com um veneno no seu deck, não tá? Tô. Não, nós não colocou. Nós colocou nós o canhão Espírito de Fogo. Ah, tá. É, okay. tô... Então a gente, a gente ainda tá precisando... A gente ainda tá precisando de alguma... De algum feitiço nesse seu deck. Porque se eu tivesse aqui uma... Um... Uma Horda de servo, você ia sofrer bastante para poder combater ela, porque você tem pouca coisa para poder combater ela. Se você não tiver com o Espírito de Fogo na mão, você tá fodido, cara. Literalmente. <risos> Realmente? Então, então vamos, vamos, vamos Vamos encerrar aqui. Vamos, pode fazer no seu combo aqui. Eu vou contra-atacar. Vamos lá. Ah, você tá com o um Corredor, né? Exato. Não, o Corredor a gente vai tirar a gente vai fazer um combo mais interessante com o Veneno. Ao invés de ter o um corredor aqui, se você tivesse o veneno, ó, esse, você teria matado o meu mago de gelo, teria matado os meus goblins, entendeu? Pois é, pois é. é realmente o... agora entendi o que você quis dizer, entendi. Você comba, além do gigante com a bruxa, você comba o veneno. Então o veneno ele pode ser usado tanto para defesa quanto para ataque. O ataque, então no caso, é realmente esse corredor aqui ficou sem sinergia nenhuma, como você disse. Até que ele é uma alternativa que pode ser usada. Não é questão não faltou tanto com a sua energia. Tem alguns decks que usam o gigante com o corredor. Só que a gente ia ter que ter mais alguma coisa para combater com aquele corredor, porque o corredor ia ser a nossa principal fonte de ataque, não o gigante. Entendeu? Exatamente. Entendi. Então, para poder, poder combar é. melhor com o gigante, quem tinha usar? Algum ah, corredor? Quem usar, um, usar? Um Zap? Um zap que a gente usar um gelo, gelo, alguma coisa assim. No verdade, caso, a gente vai usar o gigante, como meio de ataque, então a gente vai tirar o corredor e vai colocar ou um veneno ou uma flecha, alguma coisa para lidar e poder ajudar o gigante na hora que ele estiver lá na frente. Cara. Uhum. Então, no caso, já fiz a coloquei o veneno. Aqui. Eu acho que tem um serizu, vai ficar muito melhor, quanto para defesa quanto para ataque. Para encerrar o vídeo de hoje, com essas dicas, vamos fazer mais uma batalha. Coloca o veneno no lugar do corredor. E vamos ver se vai ficar melhor Bora lá, Beleza, Beleza. veio com o gigante na mão No caso não, no caso ainda não Então vai controlando aí Vai esperando se o seu oponente vai fazer a primeira jogada Vai contra-atacando até você ter o seu combo na sua mão uhum. Beleza Iniciar com o Goblin não é a melhor alternativa Se você tivesse o bebê dragão Se você tivesse a própria bruxa seria mais interessante Que ela controla mais a partida No caso eu tinha o bebê dragão Seria mais interessante, porque ele mataria, por exemplo, esse meu mago de gelo. Isso, você usou bem. O feitiço de veneno ele não é necessariamente só para usar quando você estiver atacando. Ele é para usar em caso que você precisa de alguma defesa e não tem nada na mão. Beleza. Isso, ó, agora você está no contra-ataque com o seu gigante e com aquele bebê dragão que você usou para defender. Exatamente. <risos> Colocou bem a bruxa ali, é uma carta que, que vai muito bem contra o mini peca. A questão ali é que se o bruxo tá nível 1, né, então fica realmente é. É, é Vantage... complicado, <risos> a desvantagem tá grande. Mas a intenção aqui não é ganhar nem perder, é aprender como que vai fazer mais ou menos a sinergia do deck, como é que vai funcionar os combos. E no caso já está ligadamente bem melhor aqui já, no caso. Pode notar que a sinergia acontece com mais frequência, cara você consegue contra-ataques e ataques com mais facilidade exatamente mas é igual eu falei ainda precisa de treinar com o deck manter essa estratégia por mais algum tempo para poder é, de fato entender como é que o deck funciona uhum. pois é Jogar joga um pelo menos umas na partidas. da bruxa aqui, no caso, se você joga, Sim. você já tem, uma grande, já tem um grande potencial Não de um do meu lado é, direito. Não foi. com o Elixir. Porque se a bruxa vai na frente do gigante, você sai no prejuízo, entendeu? Porque é igual aí, ó. O gigante ficou vivo e a bruxa morta. A intenção é que ficasse ao contrário. A bruxa viva e o então, um gigante tomando a pancada. Uma coisa que eu tenho que falar pra galera que tá assistindo é que vai depender muito das cartas que eles têm. E essa aqui, esse aqui, um deck que a gente tá montando, no caso. Com as cartas que você tem. Não quer dizer que todo mundo vai ter a bruxa. Às vezes a pessoa tem o príncipe. E aí vão ser outros decks que vocês vão utilizar. Caso vocês tenham outras cartas. Até que vocês tenham todas as cartas. Para você poder fazer qualquer deck. Não é o caso. Principalmente para aqueles que estão iniciando agora. Então vai depender bastante. Isso aqui é só um exemplo. Para vocês verem. Outra coisa. Existe, existe o local certo para colocar cada carta. E o momento certo para colocar cada carta. Ou você se dedica muito no jogo, ou você procura ajuda no YouTube, tem alguns canais, mas a maioria do conteúdo que ensina esse tipo de coisa é em inglês. Então, eu vou tentar fazer um conteúdo mais específico sobre como colocar as cartas nos devidos lugares. Você não tá errando muito, você tá colocando mais ou menos no lugar certo. Isso a gente aprende, na maioria das vezes, na prática. Eu aprendi na prática, mas até você aprender, você sofre muito, né, cara? Tá é claro que eu tô sofrendo aqui, eu... Tá feio o negócio. no caso jogar um venenozinho. Mas eu não peguei aquela princesa ali. Exatamente. Você deveria ter ou ter pego a princesa... Ou ter jogado ele mais pra trás... Pra ter pego essas outras minhas cartas... Que estão chegando lá na sua torre agora. Colocou bem os goblins ali... E vai conseguir manter a torre viva. exatamente Excelente, cara. Mandou bem ali na, na defesa. Colocar o gigante igual você tá colocando... Também é uma alternativa interessante. Se você coloca o gigante... No cantinho da ponte ali da, das batalhas você consegue fazer com que ele, algumas vezes, não mire no canhão. Que se por acaso eu tivesse um canhão e jogasse aqui no meio, no centro, talvez, o seu canhão, é, por você ter colocado seu gigante um quadradinho pro lado, ele não iria no canhão e iria no, na, na torre principal. Exatamente. É. Mas é igual eu falei, esse momento aqui de colocar a carta, esse local de colocar a carta, são coisas que a gente aprende mais na prática. Ou que você se dedique e procure em, é, é, em fóruns americanos, ou que você espere até que eu faça um vídeo bem produzido ensinando exatamente isso, cara. Espero que eu tenha te ajudado aí, velho. Opa, ajudou bastante, cara. É que nem eu digo e sempre vi. São pequenos detalhes nesse jogo que faz a total diferença, né? Então, é sempre procurar mais o conhecimento. Então, recorri ao meio e já ajudou bastante, cara. Já gostei bastante desse deck. E eu sinto com esse deck aqui conseguir pra frente. Que eu tô empacado aqui nesses 1400 e não sai. Senti que o deck <risos> deu aquela pressãozinha boa e eu acho que agora vai, hein? Então, vamos ver. Vamos ver se. Chegar nessa lendáriazinha pra então. Agradeço bastante aí, agradeço a galera. Valeu mesmo, de coração. Nós. Espero que eu tenha ajudado Não só o Wolf, mas tenha ajudado Alguns de vocês que tem mais ou menos as mesmas cartas Podem usar esse deck Vão poder aí desfrutar de algumas dicas E se eu te ajudei não se esqueça de deixar o seu gostei E visitar o canal do Wolf que vai estar tá aqui na descrição O feedback de vocês é muito importante Caso vocês queiram que eu me aprofunde um pouco mais E que tente ajudar né, o Wolf chegar mais na frente aí com seus troféus Em busca aí primeiro da Arena 6, depois da Arena 7 e assim por diante Se você gostou não se esqueça de deixar o seu gostei Se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito Falou um grande abraço do gordinho galera E até a próxima é!